Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos falar sobre 5 dicas especiais para você se profissionalizar no mundo da computação gráfica 3D, seja qual software você utilizar. Antes de começarmos essa videoaula, eu já quero lembrar a vocês a importância de você participar do nosso canal, clicando no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquela grande força através do seu like. É importante também que você deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião, a sua sugestão sobre as próximas videoaulas e quem sabe nós possamos abordar o assunto que você pedir aqui nos comentários na próxima videoaula, no próximo vídeo aqui do nosso canal. Então começando aqui a falar sobre as 5 dicas, eu vou deixar essa tela aqui aberta, logo aqui acima, caso seja necessário eu faço aqui algum exemplo porque as nossas aulas não são treinadas. Então comecei a gravar aqui, eu deixei o programa aberto com esse modelo, se caso necessário for, nós vamos fazer aqui alguns exemplos tá bom então vamos lá dica número um que eu enumerei aqui de acordo com a minha experiência profissional e que pode te ajudar aí talvez a definir a sua experiência profissional também dica número um então é escolha a ferramenta correta a escolha da ferramenta correta ela pode influenciar no seu aprendizado se você tem uma ferramenta que se adequa perfeitamente às suas necessidades você provavelmente vai utilizá-la melhor, vai aprender mais, e assim sucessivamente você vai ser bem sucedido profissionalmente. Um exemplo claro, vou pegar aqui outra profissão, por exemplo, o marceneiro. O marceneiro ele precisa de utilizar o martelo, todo marceneiro ele precisa de um martelo. Mas não quer dizer que o um martelo ele tem que ser igual para todo marceneiro. Nós temos marceneiros que vão ter martelo com cabo emborrachado, nós temos marceneiros que vão ter martelo com abridor de latas, vão ter martelos com alguma outra funcionalidade, e isso vai de acordo com cada profissional. É o profissional que escolhe a sua ferramenta de trabalho de acordo aqui com a afinidade. No meu caso eu comecei lá atrás utilizando o programa Maya, porém eu acabei convertendo para o Max, porque eu achei, na minha opinião pessoal, a interface mais intuitiva. Mas não quer dizer que você tenha que migrar, você pode inclusive migrar do Max para o Maya, do Max para o Blender, para o ZBrush e assim por diante, tá bom? Fica a seu critério aí, de acordo com a sua afinidade, que é a dica que nós deixamos para essa videoaula. Outra coisa também importante de lembrar aqui falando sobre software, é a questão de valores. Nós temos hoje no mercado softwares gratuitos, temos softwares também versão estudante, porém completo, como é o caso do Max. E também temos softwares pago, que é o caso do Max, e vários outros softwares de computação gráfica 3D. Nesse primeiro momento, não se apegue a valores, tá bom? Não se apegue a valores, porque o importante é que você tenha afinidade com o software. Se você pensar em valor e não souber utilizar a ferramenta, você vai cair naquela máxima de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, tá bom? Então nossa dica número 1 um está dada, escolha a ferramenta ou uma ferramenta correta. Dica número 2, suba um degrau por vez. Essa dica aqui, ela é primordial, principalmente para o pessoal que está chegando aqui agora. Se você chegou aqui agora e você fez uma videoaula nossa de nível iniciante, por exemplo, a tampinha de garrafa, e aí você começou a vislumbrar, nossa, que legal, o mundo 3D é bacana, isso é super natural. O problema é que algumas pessoas vislumbram e começam a ter aquela viagem, ah, a partir de agora eu fiz uma tampinha, agora eu vou fazer um dragão cuspindo fogo, lutando contra um monte de guerreiros e vai aparecer um avião atirando fogos, enfim, aquela viagem completa que a gente já sabe bem como é, principalmente para quem está começando então peço que vocês mantenham o pé no chão e subam um degrau de cada vez caso contrário, se você pular lá para o último degrau, provavelmente se você cair, você vai ter uma decepção muito grande, pode se machucar muito e isso traz aquele sentimento de frustração, o que acaba fazendo com que você desista da computação gráfica, achando que a computação gráfica é difícil. Muito pelo contrário, se você subir um degrau por vez, você começa na modelagem, depois você vai para mapeamento, texturização, iluminação, renderização, rig, e assim por diante, você vai subindo um degrau por vez, você vai perceber que é muito mais fácil você alcançar o topo. Outra dica também para os nossos alunos aqui do site, e eu percebo muito isso através da análise do próprio YouTube, é que as pessoas avançam o vídeo. Então, no começo do vídeo, eu explico aqui alguns atalhos. E aí, de repente, a pessoa vai lá e avança para o final do vídeo, ou para o meio do vídeo. E aí surge um atalho lá, que eu já falei anteriormente lá no início do vídeo, mas a pessoa não viu. E aí ela vai e me pergunta, só que até eu responder essa pessoa vai passar 2, 3, 4, 5 dias, dependendo da quantidade de pedidos que nós temos. Então é importante que você veja o vídeo completo, talvez até de braços cruzados, e lá no final do vídeo, terminou os 20 minutos de vídeo, olha só, você perdeu 20 minutos, mas você sabe tudo o que aconteceu, e aí no momento em que você voltar fazendo, você já sabe exatamente onde encontrar cada informação que foi falada durante o vídeo, tá bom? Então a dica número 2 é essa, suba um degrau por vez. Dica número 3, escolha uma área de atuação. Essa dica, ela faz toda a diferença. Área de atuação, quando eu falo sobre área de atuação, é você definir qual será a sua profissão dentro da computação gráfica 3D. Hoje nós temos pessoas que trabalham com maquetes, animação 3D, temos pessoas do motion graphics, temos pessoas que com escultura, design de produtos, enfim, uma infinidade de coisas que podem ser feitas através da computação gráfica 3D. Na medida em que você começa a tentar tudo ao mesmo tempo, e principalmente você que está começando, a chance disso dar errado é muito, mas muito grande. Então foque em um assunto, foque, por exemplo, em escultura, ou foque somente em modelagem 3D, ou somente em animação, e quando você se sentir seguro nessa área, aí sim você pode fazer ali algumas convergências para outras áreas, até para que você seja mais completo como profissional. Mas foque primeiramente na área que você pretende atuar e assim você vai ter grandes chances de ser um profissional bem sucedido. Quarta dica, pratique. Essa dica aqui ela não tem nem que explicar, né? pratique. Muitas pessoas que acompanham as nossas videoaulas, elas gostam de assistir, mas não praticam depois de ver o vídeo, então não adianta nada. O importante que você, você praticar é que o seu cérebro começa a assimilar melhor a ferramenta, como utilizar os atalhos, onde entra cada função do programa e assim por diante. Então a prática leva à perfeição. Isso é um ditado que nós já conhecemos muito bem, eu tenho certeza que você conhece também. E se você praticar com certeza você vai alcançar a perfeição em pouco tempo. Basta você se dedicar, mesmo que seja uma hora ou duas horas por dia no máximo, mas se você pegar todo dia e acompanhar uma ou duas videoaulas, com certeza no final do mês você já vai estar tá craque, vai saber praticamente tudo aí sobre a parte de modelagem 3D e já vai ter autonomia, já vai poder criar os seus modelos que você pensar que vier aí à sua mente. Dica número 5 envolva-se, tá? A dica número 5, ela está relacionada principalmente hoje às redes sociais. Nas redes sociais nós temos os grupos e os grupos são formados por pessoas que acompanham um determinado assunto. Então, se você gosta de modelagem de personagem, a dica que nós deixamos para você é que acompanhe grupos de modelagem. Se você gosta de maquete eletrônica, acompanhe grupos de maquete eletrônica. Se você gosta de robótica, acompanhe grupos que fazem modelagem de robótica e assim por diante dessa forma você vai entrar no meio e vai se habituar muito mais conhecendo o assunto que você gosta e isso vai trazer mais informação para você além dos grupos nós temos hoje palestras que são executadas aí nas capitais então tem palestras que vale muito a pena participar até pelo networking quando você conhece outras pessoas da área e você faz aquele contato pessoal troca informação com aquelas pessoas e acaba vivenciando a área 3D. Então, se tiver a oportunidade em vista, faça a presença nas palestras que estiverem aí próximas a você, seja uma pessoa presente, principalmente nos grupos que com certeza você vai alcançar o nível profissional muito mais rapidamente. Bom, é isso, as cinco dicas estão dadas. Eu já aproveito aqui para deixar mais uma vez o nosso pedido importante para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também Deixa aquele comentário para a gente deixa aquele like para a gente poder ter mais interação aqui no nosso canal em breve eu vou publicar novas videoaulas inclusive essa aula aqui do pneu eu estava dando aqui uma estudada rápida só para passar um conteúdo mais completo para vocês eu vou mostrar como fazer esse pneu aqui completo e além de outras videoaulas que nós vamos abordar aqui no nosso canal então no mais eu deixo um grande abraço a todos obrigado por nos assistir e bons estudos